Uh, para não perder aqui mais tempo vamos já ver quem é que ganhou E o vencedor é o André Miguel uh, André eu agora vou, vou enviar-te um e-mail Ao uh, vires o vídeo já sabes que ganhaste E basicamente é isso pessoal, eu agora vou, vou enviar o e-mail aqui para o André para poder uh, enviar-lhe a capa. E é isso pessoal. Fui. Até a próxima. Até o próximo giveaway. E tchau.